Entre aldeia 10 mulheres, outra aldeia 10 mulheres, outra aldeia 10 mulheres Escuta, você tem, você já casou então? <risos> não, não, índio não casa não Não, não casa não É qualquer, qualquer mulher não tem nome? Não É de todos de uma, é. de uma só A lá Ingo, não tem ciúme não é de... Não, não. não. O, o ciúme, o ciúme é do branco é verdade. É o ciúme do branco. É, o ciúme é uma doença, câncer, preocupação psicológica. Você tem trabalho, é, rapaz, minha mulher não chegou hoje, duas horas, três horas da manhã. É, você com quem estava tá essa hora? Com né? o E você, se chegar à oh, lua de mel, como, oh, como vai pôr? Está você... liberado. Como? Eu falo, oh, oh, você esposa, você está gostando desse índio de lá que está visitando, então, você está dispensado, pode ir. lugar de você vai venir outra índia. Ah, tá bom, pô. Então isso é democracia. É, a buscar a felicidade do índio. Eu sinto feliz, a mulher está sinto feliz. Se a mulher, se, se, se a senhora, se... A mulher você quer para pedir, para fazer mano, certo Deixa. É, ela deixa. Pode ir. Parente você está gostando muito, pode ir. Eu quero a felicidade da mulher. A coisa. Na sua aldeia tem tem você tem filho? Tem. Por que você não lá? A, a minha aldeia que está cuidando é lá, os parentes, é, toda a família, tio, primo, toda a família. A lá, ninguém fala, não, você nem meu parente não vai servir, não. A casa comparte com todo mundo. Comer branco todo Isso. mundo? É, o, o branco que mata, sua filha vai comer, o que está bem, né exemplo, Aqui chegou, ofereceu cá. Ah, a proteína é, tem. tem gordura né? oh, gostoso Mas a minha aldeia indígena está hoje em dia não? ele continua preservando a cultura antropófago, canibal lá não entra branco lá não entra como se chama é, outra gente de fora não. nós tem uma cultura preservar 500 anos muito mais e na sua aldeia vocês não comem peixe nem animais Comem peixe caça anta paca estou crua é, era, é era a, a caça o índio é o trabalho dele Amanece quatro horas da manhã já vai para casa ele não conhece a agricultura a agricultura é do branco a agricultura disse: vai milho, batata, esse é para branco, coisa de branco. Nós estamos pegando cultura do branco. Aí você tem que pagar imposto, pagar luz, pagar água, pagar aluguel da chácara, pagar peão. Você é esclavo. É verdade. O índio não, a cultura não. de branco não, é o índio, a cultura é escassa. Por isso. A, a minha opinião, porque ah. os brancos. Vai comprar terreno nesse local e paga casa, água, luz. Por que isso? Porque eles querem, na política do branco, compra, pagar, pagar mais imposto. O doble, o triple, um que... escraviza outro e outro escraviza outro. É. A política da esclavização, por exemplo, nós, aqui vinham, aqui Brasília, a pagar imposto. Como? Você, parente, compra um cigarro, está pagando imposto Brasília. E esse imposto está pagando o salário do deputado. Sentado, catar parente o imposto, vai rápido trabalhar. Nós estamos pagando o imposto do deputado, salário do deputado. Então, nós estamos na esclavização. Mas eu escutei na, na, no meu no meu dia, né? Você contou, na sua, vocês moram dentro da terra, é, é verdade isso? É. Mas como vocês sai para lá fora, para um, é. caçar, pra, procurar alguma coisa, e daí vocês acham animais, vocês levam num buraco também? Tá também, porque isso é parte da cultura, ah. é, isso não pode ninguém mudar, não. Porque se você está dentro dessa cultura, você tem que preservar, repassar de pai para filho continuar então, agora se vocês traem para a cidade, não filho vamos para Brasília vamos para o estado, aí você está ensinando cultura do branco ouviu filho, você tem que trabalhar para pagar imposto você tem que trabalhar para pagar é, aluguel da casa, tudo então aí o menino tá... é verdade, hein? Brasília tem que trabalhar se si eu não trabalho, um vou preso. Esses então índios aí não têm liberdade. Então, nós temos que continuar na aldeia, preservar nossa cultura, tradição, canto, e andar, não, pelado. Essa é nossa cultura.